Nós vamos fazer aqui uma meditação, né, nós vamos fazer uma meditação voltada, né, vamos fazer uma, vamos fazer uma meditação de acolhimento aos nossos pais, né, vamos fazer uma, uma, uma meditação de gratidão aos nossos pais, de honrar os nossos pais, de limpar essa memória de tomar os nossos pais, como o Bert Hellinger fala, né, tomar os nossos pais significa de aceitá-los como eles são e entender, né, que muitas vezes o que eles o que eles puderam, o que na verdade não, muitas vezes não, o que eles nos deram é o que eles sabiam nos dar. Ele não, não tinham é, outras fontes, né? O que nós demos para os nossos filhos também foi o melhor que a gente pôde dar. Que a gente dessa forma vai trazendo a compreensão de que os relacionamentos são fontes de aprendizado, são fontes de transformação, são fontes de crescimento, né? são fontes de evolução. É exatamente isso que a gente está buscando com essa comunidade quântica. Quem sabe você um dia possa participar conosco, da comunidade quântica de evolução. As inscrições não estão abertas, mas você pode se inscrever na lista de espera. E quando abrir, quem sabe você possa estar conosco. Esse conteúdo, é, ele, depois de uma semana, ele passa a ser um conteúdo exclusivo da comunidade, para você ter ali uma verdadeira biblioteca como fonte de estudo, como fonte de pesquisa. Né? Então, coloca as mãos no seu chakra cardíaco, as duas mãos no coração, eu vou tocar o sino e vou conduzir dentro dessa perspectiva de que nós podemos e devemos nos, recon nos reconciliar com os nossos pais, dependendo do tipo de relação que nós tivemos, Independente até mesmo que a gente tenha conhecido Nossos pais, porque tem pessoas que foram adotadas Tem pessoas que os pais faleceram Muito cedo, entendeu? De forma que você pode se conectar Quanticamente com seus pais Independente de onde eles estejam agora Independente de eles estarem vivos ou não Mantenha a sua respiração Afunda, tranquila e nesse momento eu peço que você vislumbre os seus pais atrás de você o seu pai do lado esquerdo do seu lado esquerdo com a mão no seu ombro e sua mãe do lado direito com a mão no seu ombro Tá? então imagine os seus pais agora, nesse momento, cada um tocando no seu ombro, cada um te dando apoio, te dando suporte afetivo, emocional, que você tanto precisa para seguir em frente na vida. E mantém a sua respiração lenta, profunda, tranquila. Aproveite esse momento e agradeço aos seus pais, papai mamãe. Eu agradeço pela vida que tenho e que, que por vocês terem sido o veículo que possibilitou a minha existência. Eu sou muito grato por esse papel. De vocês na minha vida e só por isso o meu coração transborda de gratidão eu sou muito grato por tudo aquilo que vocês me deram e hoje eu também sou grato por aquilo que vocês não puderam me dar porque eu tenho consciência que aquilo que vocês não puderam me dar é tudo aquilo que eu preciso aprender é tudo aquilo que eu preciso aprender com a vida é tudo aquilo que me trouxe a possibilidade de evoluir a partir daquilo que eu não, não pude ter porque simplesmente se vocês não tinham Vocês, como todos os seres humanos, não são perfeitos e eu tenho clareza disso também. Eu sei que também não sou uma pessoa perfeita e por isso eu honro a imperfeição de vocês que possibilitou que eu evoluísse e estivesse vivenciando um momento como esse aqui. Papai, mamãe, eu guardo vocês no meu coração. Eu amo vocês, eu aceito vocês como são, eu levo para a minha vida a metade de cada um dentro de vocês, a metade de cada um dentro do meu coração. Eu estou ciente da presença de vocês em cada uma das minhas células por isso eu os honro, por isso eu expresso o meu amor, por isso eu expresso a minha gratidão, gratidão papai e mamãe, eu sinto o seu apoio tocando aqui nas minhas costas e sei que eu posso seguir pela vida seguro, forte, tranquilo, com vocês me apoiando, essa energia de vocês e onde quer que eu esteja, o meu coração está com vocês. E é dessa forma que eu me empodero, é dessa forma que eu evoluo, é dessa forma que eu expando o meu amor, é dessa forma que eu possibilito uma vida nova que eu me Possibilito a minha transformação, que possibilita a minha cura, carregando vocês no meu coração. Gratidão, papai, mamãe, gratidão pela vida, gratidão por tudo que puderam me dar, gratidão por tudo que não puderam me dar, e que me fazem ser a pessoa que sou hoje e que me fortaleço a cada dia cada vez mais que eu expando a minha consciência do amor que vocês puderam me dar gratidão, gratidão, gratidão, gratidão, gratidão...